É, entendam isso em grande parte da estratégia de vocês, como que você vai num primeiro momento, tá? Que é o lado, tem dois lados que a gente eu tava falando pra tá, que eu gosto muito e defendo muito, é o lado de você trabalhar a recompra e trabalhar a melhoria e a performance melhor da sua conta de mercado livre esse é o primeiro, a primeira visão e o lado também de trabalhar como uma loja, como uma plataforma para você, você poder buscar é, venda efetivamente. Lados muito positivos, tá? Campanhas criadas para o mercado de shops. Você, quando você joga o visitante lá, o Mercado Livre faz o remarketing dessa, desses visitantes, certo? Tá, ainda está ativo isso aí? Estamos valendo ainda? Então, quem gasta para trazer esse cara de volta, se você quiser também fazer remarketing é válido, tá? Mas o cara que gasta para trazer o cara de volta é o remarketing perseguidor do Mercado Livre, que a gente está acostumado a entrar. Depois, se até tomando banho, o chuveiro te mostra o produto que você visitou hoje à tarde é, dentro do Mercado Livre. Então, é, vejam, vejam isso como um lado muito positivo, tá? É, usar para você fortalecer a operação que já existe é um primeiro passo fundamental para você utilizar, tá?